Olá. Neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de interrupção ou cancelamento de registro da empresa. Lembramos que este procedimento é permitido às empresas cujo registro esteja ativo e que não estejam exercendo atividades ou tenham encerrado suas atividades dentro das atribuições do sistema Confea Crea. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida,